Eu tô com muito sono. Eu acabei, acabei assistindo um filme muito bom. Eu gostei do filme. É, chama... Vitor Emanuel, olha quem já tá dois aqui. Meses, já dois meses pudendo. no hospício. Me diga, o que que aconteceu nesses dois meses, Vitor? Nada de bom. Obrigada pelos dois. Hoje tem S.M.R. Hoje tem chroma aqui. Eu comprei um chroma key e eu não sei usar. Oi, Padre Gleno. Então a gente vai colocar ele de novo. Ele parece um piru de Natal. Vou mostrar pra vocês. É... A gente vai abrir ele hoje, mas, por in... mas primeiro a gente vai fazer a Betano, que é o que dá dinheiro pra nós, né? Pra gente poder comprar essas coisas, a gente precisa da Betano. Então eu vou fazer a live da Betano meia horinha, que eles pedem. Meia horinha, 40 minutos. E depois vamos de Chroma Key. Muitas coisas aconteceram. Hoje eu tenho alguns temas também propostos aí pra gente fazer assim. Talvez o Chroma Key tenha quebrado. Eu espero que não. Mas enfim, deixa eu tirar um pouco da minha cara que sacão. O que é ser minha? E são barulhinhos que podem relaxar você. Talvez você ache bizarro. Ou talvez não. Tá quase casando. Isso é muito bom, Vitor. Quem que é essa rainha, essa princesa? Matheus, um onde nunca? Sua punhetinha vai ter que ficar pra outra menina. Mas você pode aproveitar, porque essa semana eu vou pra praia. Então teremos fotos de graça atiçando a meninada. Basta seguir no Instagram. Exclamação Insta. Oi, Emerson. Ó. Oh. Hoje, gente, eu vou fazer só Betano e depois eu vou fazer o SMR. Eu não sei se eu vou botar o crumo aqui.